Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do segundo álbum da cantora Ana Carolina. Ana Rita, Joana, Iracema e Carolina. Ana Rita, Joana, Iracema e Carolina é o nome do segundo álbum de estúdio da cantora Ana Carolina, lançado em 29 de março de 2001 pela... BMG Brasil O projeto produzido por Luciana David Nilo Romero Marcelo Sunseck Dunga Gabriela Azevedo E Klebs Cavalcante Contém participações de Alcione Em Voz e Violão E Claudia Raia Em Duvidosa E extraiu cinco singles Ela é Bamba Confesso para terminar Que se dane os nós E quem de nós dois Que se tornou-se O maior sucesso do álbum Em uma de suas canções De assinatura O álbum vendeu 350 mil cópias e conquistou o certificado de platina pela Associação Brasileira dos Produtores de Disco ABPD. O álbum possui 15 faixas. É isso aí galera, essa foi o review do segundo álbum da cantora Ana Carolina, Ana, Rita, Joana, Iracema e Carolina. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe um comentário. Fiquem com Deus, até a próxima!